Fala aí pessoal, tudo bem, tudo tranquilo? Pessoal, é o seguinte, eu vou estar explicando aqui para vocês como que eu limpei o, a tampa do, da caixa do câmbio do, do meu palio. tá ah, porque eu tenho visto aí muito, muitos vídeos, né, as pessoas falando, olha limpa, limpa a caixa do, do teu da, da, da tampa do, da caixa de marcha que vai melhorar o, o resfriamento. E realmente, né? e eu nunca tinha me atentado para isso e olha só como é que a minha caixa tá muito suja tá isso é devido a alguns vazamentos que tem né e aí eu me atentei para fazer isso aí e resolvi fazer essa gravação do vídeo aí entendeu é tá muito suja mesmo como vocês estão vendo e aí como é que eu limpei eu vou mostrar para vocês como é que eu limpei pessoal eu fiz o seguinte Primeiro eu passei WD, quer dizer, na verdade não foi WD, eu passei esses antiferrugem comum aí, baratinho aí, né, coloquei, é, coloquei nele todo para tirar essa gordura, né, eu não, eu, eu não tinha, não quis limpar com gasolina, nem com querosene, com nada disso, como ali não tem peças de borracha, então eu resolvi fazer com anti um antilume mesmo. Apliquei nele todo, tá certo? Deu dei uns 10 minutinhos para ele puxar bastante ali as gorduras, joguei um jato de água, tá certo? E eu vou mostrar a vocês é, à medida que ele foi ficando mais limpo, né? É, joguei um jato de água, depois que ele deu aquela sa saída um pouco daquela gordura eu, eu, come, eu limpei com. Eu fiz um preparo de, de detergente e Misturei com água, mas assim, na proporção de meio a meio, perdão, de proporção de 10% de, de detergente e 90% de água, como vocês estão vendo aí. E misturei, passei com pincel, como ele já estava já um pouco amolecido a gordura, ele foi saindo com facilidade, entendeu? É lógico que você pode limpar com gasolina, limpar com querosene, limpar com outras, outros produtos químicos, mas eu, no meu caso eu limpei assim. E aí olha só o resultado, como é que ele foi ficando. Ele não está completamente limpo, né? É, mas a minha bateria estava tá acabando, acabando e eu resolvi parar a gravação. Mas só para você, vocês verem como é que ele deve ficar, tá? Ele dissipa mais o calor, ele, ele, ele refrigera mais o, o, a caixa, como dizem os mecânicos, né? E eu acredito que dá uma vida mais útil para... Do câmbio, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, aí foi útil dá um likezinho para nós, aí dá uma força pro canal. Gostando do canal, se inscreva no nosso canal, é um canal diversificado, tem bastante, é, bastante é, vídeos de, de, de mensagens, enfim, tá? É um canal diversificado, não é só de tutoriais, não. Eu agradeço a sua visita aí, um abraço e até a próxima.